Qual que é a ideia dessa oficina? Além da gente mostrar um pouco da dança tradicional cerimonial, é falar um pouco da história, né? Por que, que a gente está aqui em São Paulo? Vamos começar por isso. Dá me só um instante, por favor. Estou querendo mudar um pouquinho a dinâmica da oficina, é, porque eu estou querendo que as crianças aproveitem um pouco mais dessa oficina, né? A gente está fazendo perguntas muito maduras para a compreensão deles. projetos um projeto, sabidos do Brasil, que programou a oficina, programou a dança, né? A gente está dentro de um calendário, né? Trabalhando nordeste brasileiro e hoje o tema é a dança. O toré dos do Pancararu. Então, tá. tá? Então, os adultos vão ficar na vontade aí de mais perguntas. A gente faz o tourado aí. Você pode fazer as né? perguntas, mas dentro desse contexto. Manoel Alexandre Sobrinho. Qual é o nome da sua tribo? Brejo dos Prados, aldeia indígena caralho. Há quanto tempo você se mudou para São Paulo? Comecei a andar para São Paulo, Paulo. em de 1977. Por que você veio morar em São Paulo? Vim morar em São Paulo porque vi meus filhos passando dificuldades e eu não... Nem via que eu não podia dar aquilo pro meu pai e não pôde dar para nós, então eu vim tentar a sorte e dar uma coisa melhor pro meu filho e pro meu povo. Olha, rapazinho, quando eu vim pra aqui de uma coisa que a gente tá lá que é totalmente diferente daqui aqui é o que vocês estão vendo a nossa tradição é um dia sim, um dia não isso pra mim é muito gratificante quando eu chego aqui, parece que eu faço com que minha mãe ressuscitou e eu estou vindo para os braços dela. E o senhor, subindo, ficou satisfeito? Olha, rapaz, mais do que eu não estou tão satisfeito que eu estou feliz de, de levar os capitão velho tudo novo para mostrar para a nossa comunidade que nós temos que trabalhar sério com esse roupão e mostrar para Deus e para o mundo que o trabalho de nós tem que ser sério, não é brincadeira. sério, é. Aí, é e aqui que nós faz, a benefício do meu povo em São Paulo, está servindo tá se para eles aqui também. O senhor pode mostrar o, como o senhor guarda lá os praia? como eles ficam a, é, acheitados não lá. Não estão tão pronto igual esse aqui, né? Não tão pronto, mas quer ver comigo, põe Sim. lá e morto. Se o, o senhor mostrar, porque eu acho que ficava bonito a gente conhecer também como é que o senhor guarda, o senhor falava assim? Isso aqui é sem problema. O senhor fala como é que o senhor cuida deles, como é que o senhor guarda, a dedicação que o senhor tem com eles aqui. Olha, esse daqui, todos eles aqui. É, não tá pronto, é lógico que tá faltando a cinta, tá faltando o chapéu, tá faltando o penacho, né? Mas por aí vocês têm noção que aqui é meu guarda meu quarto de que eu guardo com muito respeito, meu meu chefe, né? Aqui nesse aqui, Deus, primeiramente para todos e para nós índios, nosso Deus é esses aqui. Esse aqui é o chefão de todos, e depois vem os outros. Tem Esse aqui que é da uma criança. É? Tem outra aqui lá, azulzinho também, que é de outra criança